Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda! E aí, negada, beleza? Depois de tanto tempo, olha S nós aqui outra vez. Estamos de volta. Convertemos! Só que... Pois é, pessoal. Infelizmente, o meninão tá numa correria danada na vida dele. E tá com alguns problemas também. E ele vai estar tá saindo da parte de gravação por essas correrias. E vai estar tá mais na parte do backstage. backstage né? Vai é... parceria, publicação, ele vai ficar mais nessa parte aí, porque os horários não estão batendo com o horário de gravação. Isso, né? Então por isso que ele não está com a gente aqui nos vídeos, mas backstage ele tá lá, beleza? É isso aí. Se é. quiser falar com ele, escreve aí. É, não, certo. <risos> Volta, meninão! É. Tudo isso aí. Belezinha? É isso aí. Vou falar do que hoje? Hoje a gente vai falar do filme chamado Agentes. Da Uncle. Uncle? Agente é. da Uncle? Uncle seria tio, né? Em inglês. Sim. O agente do tio. Do tio Sam, lógico. O que seria esse filme? Então, esse filme ele é um filme mais puxado para da comédia, né? Ele é um filme aí que conta a história de, de dois agentes, né? Um da KGB e um da CIA, Sim. né? O agente da CIA é o Napoleão Solo, que foi um agente assim, mega. Mega. como que eu posso dizer? Mega Fodástico. Me, né? Mega fodástico da época. E, e o agente que faz da KGB, que seria o William Curry. Curry. Curry Curryakin Curry Rapaz, é ah. o nome mão nome, nome esquisito. Aí. Eu acho que é Curryakin A gente vai colocar aí, mas nome é esquisito. Que tá sendo interpretado nesse caso pelo Army Hammer. Quem que tá? Tá é fazendo. Ar Hammer? Ele tá fazendo um filme aí como espião da KGB, né? Isso. O Army Hammer, pra quem não sabe, ele fez aí o Cavaleiro Solitário. E fez aquele bagulho do social. social que é do Facebook. É, que conta a história do Mark Wahlberg. Isso, exato. É o Mark Wahlberg? Pega bilionário. <risos> Aliás, é. você deve estar usando o Facebook. É exato. <risos> e o quem tá fazendo Napoleão Solo é o Henrique. Kevil. Kevil. Que nada mais, nada menos. É, ele é o cara que fez o Homem de Aço. O primeiro, né? Que Isso. Que o Homem de Aço no cinema. Que Superman! É, que agora tá fazendo a... Vai sair, vai, vai sair agora o Superman vs Batman. Superman vs Batman. É o é? mesmo ator também. Puta. Né? Quem conhece? É, é assim, eu não sou um cara muito fã de Batman, sabe? Não, Eu não sou muito fã da linha Batman. Tá, mas e o caso que vai entrar o Superman? Mas vai assistir cara, só o Superman bater no Batman? Eu Já vi, é. eu vi o trailer do Batman versus Superman. É. Vamos, vamos mudar aqui, vamos sair dos agentes <risos> da ANCO, vamos falar um pouquinho de, de, de Batman. Mim. Mas, cara, a armadura do Batman tá animal, cara. É, eu andei vendo alguma coisa na internet, inclusive um novo carro, essas coisas, nova, a nova é, roupa É, esse, esse novo carro que você deve ter visto deve ser pro Esquadrão Suicida. Será? Que vai aparecer no Esquadrão é. Suicida, vai aparecer os carros dele. É. Mas eu não sei se o carro dele vai estar tá no Não, mas no eu, a, eu acho que vai estar tá sim. Pelo que eu andei vendo, por isso eu vou, eu vou me aprofundar e vou colocar no canal pra vocês verem. Agora, mas... aquela parte que aparece é a estátua do Superman escrito False God. Que yeah, é, seria eu, deus falso. Eu confesso, eu confesso Caraca, que eu não vi deus. nenhum trailer ainda do Superman versus do Batman. A única coisa que eu vi foi mesmo falando sobre o carro. Cara, eu achei mal, velho. Puta, é... Mas é pra cada Porra, cara. Eu... <risos> eu não sou fã de Batman, nem muito de Superman. É. Mas eu tô esperando um bom filme, cara. O trailer, o trailer me comprou, cara. Comprou? Só não espera que seja que é, nem... a gente... Nós temos visto aí muitos trailers que compram a gente, quando a gente vai assistir o filme, é uma bosta. Sim. Né? Não vou nem falar aí, mas... É. Mas enfim, tá bom. <risos> Mas voltando a, o filme, ao filme... O filme se passa na década de 60, Sim, né? Sim, então já dá pra você saber que estilo que vai ser a filmagem. Isso. E eles são obrigados, esses agentes, eles são obrigados a trabalhar juntos pra combater uma terrível organização chamada Trush, né? Ok. Uhum. Que desenvolve armas nucleares. Sim. Mas o filme ele tem toda uma pegada de comédia, entendeu? É, vamos dizer que seria um 007 americano. Porque pelo que nós vimos pelo trailer tem algumas artimães, algumas é, coisinhas. Por ele ser esse barco. agente mega fodástico, assim, sim. sim. Ele é um 007 é realmente... americano. Assim. Sim, só que ele é realmente um agente secreto. Sim. Né? Só que quem Ele não só sabe, é conhecido no meio da espionagem. Pra quem não sabe, o né? 007 é britânico, né? Então... É, e ele é o. ele é o agente.. o agente. como é que fala? O único agente que fala o próprio nome, né, uhum. se identifica com te o próprio nome, nome né? É. É, Ninguém é, sabe o que ele é. Cara, ele é mais na boa. 007 é demais, cara. Inclusive, já saindo um pouquinho também, a filmagem do, do novo 007, meu amigo, Eu, eu, eu ainda não eu vi, vi nada, vai cara. Vai ser show, cara. Vai ser ainda, show. Ainda não, show. confesso que eu ainda não vi nada. Eu, eu tava vendo, eu uh, tava vendo, pra quem conhece o canal Uhul, que fala sobre surf, uhum. esportes radicais, uhum. e assim, tava falando sobre snowboard eu não, não me lembro aonde mas o guia turístico lá do, do snowboard tá falando ah, que ela é o set de filmagem do novo 007, cara, hum. mostrou o caminhão um monte de coisa, até o a, não é Bentley a, o carro que ele dirige, a Aston Martin, Aston Martin que é claro, é, é um clássico louco pra ele é Aston, Aston Martin, né? Tô esperando um baita filmão aí, viu? Sim. Esse filme ele vai ter a direção aí do Guy rich que dirigiu o é. Sherlock Holmes. É, yeah, ele fez os dois Sherlock Holmes, de 2009 Isso. e 2011, né? Sim. Foi assim, um filme legal, eu assisti os dois, bacana. Fui eu dormi. Você dormiu? Eu, dormi, eu gostei. Eu... eu sempre fui fã de Sherlock Holmes. Tipo assim, eu também sempre fui fã do Sherlock Holmes, dos livros do Sherlock Sim. Holmes. Uhum. Mas, cara, eu confesso que eu dormi, cara. Você no filme, dormiu? Eu, dormi? você muito assim? eu, eu preciso conseguir assistir ele no, eles é novamente. É legal, cara, é legal. Sabe? Mas o, eu achei o um filme um, bem lento. O 1 um foi show de bola, que foi em 2009. Mas hum. o de 2011 deixou alguns detalhezinhos a desejar. Porque você, você espera pelo 2, cara, vai ser, né? Mas não foi tanta expectativa assim. Mas foi legal pra você entender a, a filmologia. Hum. Foi, foi bacana. Certo? É, esse filme aí vai estrear no dia 3 de setembro. 3 de setembro aí, na próxima quinta-feira, ah, próxima quinta-feira. Quinta pra quem gosta do gênero de filmagem da, da época de 60, você sabe que a, a película muda, muda, né? O filtro muda, muda. pra... pra então, mas pra eu, não tá eu não sei, eu não pelo que eu vi nos trailers, não vai ser em película estilo da época. Não, não, vai, vai, dar, não vai dar tonalização antiga. Vai ridícula. ter pouca coisa. Mas ele pouca é... coisa. Cara, mas o que eu curti muito no filme, foi a, a parte de comédia que eles deram pro vai filme. Vai é muito legal, cara. Vai, vai ter uma pitada, assim, de comédia bem, bem sutil é, e bacana. É, é, é assim, é, é só uma mistura de três, né? É, é Ação, drama e mais comédia. Sim. Então, no decorrer do, do, do filme aí... Até porque, cara, é. você para pra pensar. É um agente da CIA e um agente da KGB. Putz. Você coloca <risos> esses dois, cara, eles são os melhores do seu, do seu, das suas departamento, organizações, departamento, né? uh -huh. Das suas organizações. Cara, um vai ficar competindo com o outro pra ver um, quem é o um melhor, cara, vai cara, ser mais é, fodão que é, o outro, né? Não, certeza. porque eu tenho essa daqui, não, porque eu tenho aquela, meu, vai ser é legal pra cá. Vai, vai ser um não, filme pra interessante. Quem, então, quem gosta do filme do gênero, não percam dia 3 de setembro no cinema mais próximo de você aí, é isso mesmo certinho Sim. A gente tem que falar aqui, cara, que nós começamos a fazer uma parceria com uma empresa chamada Repipil, Repipil. que é uma empresa de de roupas para crianças. O nome já é sugestivo, né? Repipil. É roupas infantis. A gente está conversando algumas coisas aí, nós estamos querendo ver se nós conseguimos trazer algum desconto para vocês que assistem Legal. Os, nossos, os nossos vídeos, Legal. até porque, cara... É um pouco chato comprar roupa pra criança, Exato, cara. que um eu consigo desconto também pra, pra, pra, pra criança? Porque você sabe que, né... O Murilo tá vindo Uai, aí, né? O tá chegando é. aí, é. então acho que é RPP lá, Você arrependido. pode tá? conversar Dá um desconto aí pra mim, eu sou o sou um novo pai fresco da turma Sim, aí, ó. Sim, sem certo? dúvida. É isso aí, pessoal. É isso aí. é isso aí. Não podemos deixar de falar também das nossas redes sociais, né? Para quem quiser mandar um e-mail pra gente aí ou solicitando a volta do mini não é simples, é cinimostarda@gmail.com, certo? É só mandar um e-mail pra gente, crítica construtiva ou não. É, opinião, o que vocês acham do novo formato e vocês gostariam de colocar? Cipar. Pode mandar pra gente aí que Isso a gente. Aí. Se você assistiu o nosso vídeo, tem qualquer coisa pra falar, escreve, escreve. por e-mail. Se quiser mandar por e-mail, eu até escrevi embaixo aí também no comentário. Pode é escrever, fica cara. Vontade, tem cara. tem, tem cara. frescura o, também não O nossa. nosso comentário tá aqui no YouTube, né? YouTube.com/barra Exato, e também tem aí o Twitter, né que é twitter.com/barra Ou arroba Cine Mostarda e uh, facebookcom Mostarda que agora tá com o nosso amigo Marlon. Mar, o, Marlon o Marlon tá, tá fazendo hum. umas publicações trazendo informação. Eu tiro o chapéu pra você, viu, cara? Cara, sinceramente, cara, a nova o Marlon, legal. a nova aquisição do do Cine Mostarda, o Marlon ele <risos> é o nosso gerente de edição e o cara Cara, Olha, falar pra você. O cara é. Ó. Eu, não, eu não posso falar palavrão aqui, mas o cara é. É do baralho. É, ó. Parabéns cara, pra você, aí, viu? Você é foda. Marlon, é, isso, é aí. isso aí. Galerinha, não percam. E logo aqui tá o link pra você poder assistir o treino do, do, do agente da Uncle. Beleza, sabe? galerinha? É isso aí. Fumos. Um abraço.